Olá, meu nome é Michele Cristóvão, estudante do curso de Gestão Empresarial, já estudo aqui na FATEC há um ano. Se vocês também quiserem estudar um ensino de qualidade gratuito, vem para a FATEC e vem estudar com a gente. Espero aqui vocês, porque aqui nosso ensino vai levar a gente para um caminho profissional muito excelente. Então, bora estudar sem perder tempo, gente!